Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Manuela Jones, sou instrutora de Mindfulness e hoje nós vamos aprender como nos conectar com a nossa respiração, ancorar o presente através da respiração. Vem comigo! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a nossa postura e o ambiente, preparar esse espaço para que a gente possa fazer essa pausa. Se você não sabe ainda quais são as posições que nós podemos é, se colocar, né, diante das práticas de mindfulness, eu vou deixar o link aqui para vocês, para vocês conferirem. Então, hoje a nossa opção é sentada e ela pode ser sentada numa almofada, como eu estou aqui, pode ser sentada numa cadeira, da maneira que seja confortável para você. É Importante que você encontre um ambiente com boa luminosidade, com uma temperatura que seja agradável, nem quente, nem muito frio e que você consiga trazer uma postura que seja ao mesmo tempo firme, ou seja, abdômen um pouquinho para dentro, gira os ombros para trás, relaxa, repousa as mãos nas coxas, traz o queixo um pouquinho para frente e sente o seu corpo, tá? Na hora que nós estabelecemos essa postura, nós já começamos a nos conectar e a nos preparar para essa pausa. Quem estiver sentado na cadeira, é bem importante que a gente apoie os pés completamente no chão e não encoste as costas no espaldar da cadeira. Vamos lá? Então, vamos se encontrando. Ao toque do sino, nós começamos a nossa meditação mágica. Agora a gente vai se acomodando, encontrando uma posição que seja confortável para você. Quem quiser se sentir confortável pode fechar os olhos. Quem preferir pode deixar os olhos abertos, com o olhar repousado um pouco mais à frente. Vai se acomodando, sentindo o seu corpo, sentindo os contatos. Talvez você perceba o ambiente, a sua volta, os sonhos, a luminosidade, os cheiros. Apenas percebendo o que é possível para você nesse instante. Talvez você perceba o peso do corpo, a superfície na qual você está, o leve toque das roupas. Na pele Então, lentamente, uma forma da gente começar a se conectar com a nossa respiração é através dos movimentos que a respiração traz no nosso corpo. Então, agora eu te convido a testar, a colocar uma mão sobre o tórax, o peito, a outra mão Vá trazendo um olhar curioso para notar toda a sensação. É importante a gente deixar a respiração fluir naturalmente. A gente não precisa ajustar a respiração, nem tentar controlá-la, Mas apenas repousamos a nossa atenção no fluir natural da respiração. O seu abdômen e o seu peito expandindo ao inspirar e se contraindo ao expirar. Talvez pensamentos venham, surjam ao longo dessa prática. Está então, tudo bem, é natural que a mente se distraia. Nosso convite é trazer a nossa atenção de volta para a nossa respiração. Uma outra forma que a gente pode ancorar e sentir a nossa respiração. A gente vai baixando as mãos novamente. Você pode tentar sentir o ar entrando e saindo pelas narinas. Talvez notando o ar um pouquinho mais fresco. Na entrada ao inspirar, e o ar um pouco mais quente na expiração. Então, encorar a sua atenção nessa sensação física do ar entrando e saindo pela nariz. Apenas observando o que surge momento a momento, sem criar nenhuma expectativa, sem fazer nenhum julgamento. Talvez venham pensamentos, será que eu estou fazendo certo? Não se preocupe com isso. Apenas note o que está presente, enquanto você respira. E a terceira maneira em que podemos decorar a nossa respiração é através da contagem. Nós podemos contar cada ciclo de respiração. Ao inspirar e expirar, nós contamos um. Ao inspirar e expirar, nós contamos dois. Contamos até cinco ciclos de respiração. E reiniciamos a contagem. caso você se perca nessa contagem, você pode recomeçar. Então, fique à vontade para experimentar essa ancoragem através da contagem. Agora que nós já vimos algumas estratégias para se ancorar na respiração, como o toque no abdômen, no peito, a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas, ou a estratégia da contagem, eu te convido a ficar um tempinho conectado com a sua respiração, da maneira que você preferir, Apenas sentindo o ar que entra e sai pelas arenas, a respiração acontecendo naturalmente. lentamente a gente vai expandindo a nossa atenção e observando o corpo como um todo agora voltando a sentir os contatos do corpo com a superfície corpo no espaço e no seu tempo lentamente a gente vai trazendo essa prática ao final Que a gente possa usar nessa consciência que foi criada nesse momento. Usar ela para as próximas atividades do nosso dia. Obrigada por estarem aqui. E lembre-se, a vida acontece.